Agora vamos falar sobre o que os arquitetos fazem em comum. E aqui é um ponto muito importante, né? Porque nós precisamos entender que, é, assim como desenvolvedores, né, o que, que os desenvolvedores fazem em comum? Provavelmente você vai me falar ali, ah, código. Mas não é só código, né? Para que ele consiga produzir código, por exemplo, ele precisa conhecer lógica de programação, né? Então, independente do de ser um programador de back-end, de front-end, de dados, é, ou ser especialista em Java, em .NET, em Node, em Rust, ele precisa ter lógica, né? Então, é, no universo de arquitetos, também existe, né? Algumas coisas que são padrões ali, né? Algumas habilidades comuns tá? que todos os arquitetos precisam ter. Então, nesse contexto, né? O que, que eles fazem em comum? A primeira coisa, eles entendem o cenário, tá? o negócio, os objetivos da companhia, então ele tem uma visão mais alta né? antes de tomar alguma decisão, antes de direcionar é, alguma solução ou fazer algum desenho, tangibilizar em alguma visão. A primeira coisa é o um entendimento. Né? Então todos os arquitetos precisam ter essa capacidade de identificar né, os pontos mais importantes, é, o que, que os stakeholders estão buscando, né, o para quem, o porquê, né, o como que ele vai monetizar aquela solução e por aí vai, beleza? Então é a primeira coisa. A segunda coisa, é em seus universos de atuação, né, é propor soluções, tá? Então eles vão dar o como, uma vez que eles entenderam aqui o porquê, o para quem, né, o que, aqui eles vão dar o como eles vão direcionar o como, beleza? Bom, uma vez que eles direcionaram o como, não adianta nada ele simplesmente trazer ali de cabeça, ah, utilize esse padrão, esta tecnologia, não adianta, né? O que ele precisa fazer? Ele precisa tangibilizar isso em visões. Por quê? Porque com visões fica muito mais fácil de vender essas ideias. Ou seja, todo mundo que olha né, para as visões que o arquiteto desenhou, ele precisa se sentir ali representado e ajudar até a completar esse desenho, colocando ali um ponto ou outro que o arquiteto não tenha pensado. E é aí, né, é deste ponto, é a partir daí, que se tem grandes soluções. tá? Soluções realmente longivas que atendem às necessidades da companhia. Outra coisa que arquitetos fazem em comum é fazer escolhas ou ajudar né, na tomada de decisões. Então, uma vez que eles fizeram tudo isso aqui, né, entenderam o negócio e trouxeram ali um como, né, algumas vezes ele não necessariamente traz isso, ele faz um estudo, né? E, e ajuda ali, com, com base nesse estudo, a tomar decisões. Legal, vamos contratar ou vamos comprar uma ferramenta? Ou então, né, é, que tecnologia nós vamos escolher, a A ou a B? Tá? Então ele ajuda, tanto ele né pode tomar essa decisão em alguns cenários sozinho, como em outras situações, trazer insumos para que essa decisão seja tomada. Outra coisa que eles fazem em comum, né, uma vez que eles... É, já fizeram todo esse trabalho de direcionamento, né, é que eles validam, tá, ou provém subsídios para validação tá, do que eles propuseram. Então, imagina que o arquiteto foi lá e falou, olha, é, a solução ela precisa ser deste jeito, ter esta camada, por quê? Né? Tem que ter um motivo. Né? Ele vai falar, ah, para ter alta escalabilidade, alta elasticidade, e por aí vai. E com base nisso tudo, o sistema é construído, né? e aí é necessário se validar se aqueles pontos realmente foram atendidos ou não, beleza? Então o arquiteto também é responsável por isso. Bom, rolando aqui para cima um pouquinho, para melhorar a visualização, é, arquitetos, tá? em geral, também direcionam né, soluções para problemas, então muitas vezes <risos> chega ali um problema, né? Para o arquiteto resolver, um bombeiro ali, né? Apagar um incêndio, né? Então, tem, ah, tem um, um problema. A, a aplicação em produção está dando problema, não está atendendo aquele volume de usuários. O arquiteto entra lá para resolver esse tipo de problema, tá? É, não necessariamente codificando, né? Mas muitas vezes trazendo ali, algumas vezes até codificando mesmo. Mas é, é muito importante que ele tenha essa visão mais alto nível, né? Para é, ter ali um direcionamento mais acertado da equipe, tá? Bom, outra coisa que eles fazem em comum é liderar tecnicamente equipes, tá? É muito comum que o arquiteto seja uma referência técnica dentro da sua capacidade ali né, dentro do seu tipo de atuação. Bom, e eles também fazem pontes né, é, com as outras áreas, eles fazem ali a ligação, né, trazem as preocupações das outras áreas para dentro dos projetos que eles estão ali atuando ou que eles são responsáveis, beleza?